E aí clã Sheldon aqui e hoje a gente está vendo com Walter Wilds, jogo de exploração espacial mundo aberto para PC, Xbox One e Playstation 4. Hoje a gente vai brincar um pouquinho, foi uma recomendação do nosso amigo Blue aí do canal e via Discord, pois dê uma olhadinha aí nos comentários, tem os endereços. Olá, nova expedição eu nunca joguei, então vai ser tudo uma surpresa. Por favor, não tenho muita história para ler, acordar. Oh, que beleza, hein? Acordamos aí num colchonete. Tem um amigo aqui. Falar com a Ardósia. Eis quem vai pilotar. Vejo que está de volta depois de acampar sobre estrelas antes do lançamento. Então hoje é o dia de lançamento, né? Parece que ontem mesmo se juntou ao programa espacial e já está aqui nos deixando para a sua primeira viagem solo. O que você disse? Tudo pronto para tirar essa belezinha do som, já está abastecida e pronta para partir. Ah, Vamos falar que está tudo pronto. Né? Opa! Opa, opa, opa! O importante é que o jogo está em português. Ele falou: esta belezinha está pronta para partir, seria algo aqui? Códigos de lançamento necessários. Certo. Onde estão os códigos de lançamento? Deve estar lá no observatório, como sempre. Estou começando a achar que está morando por lá. Talvez eu não tenha lido direito Este jogo Ele foi muito premiado E diz a lenda que a música é muito boa A música de início parece legal mesmo O observatório está ali Vou voar o modelo de nave A gente vai jogar uns 30 minutinhos Cadê? Não pera. Oh. <risos> parece um pouco complicado de pilotar se a gente pousar em cima da casa significa que a gente está pronto certinho, como uma luva Tá. tá bem. olha a gente é um alien azulzinho, que legal Vamos lá atrás dos códigos. Os códigos ficam ali, no observatório. O jogo até que é meio pesado, dá uma olhada para virar, dá para sentir os frames sendo devorados. Uns caras bem grandes, uns caras bem pequenos. Só vamos pegar. Tem muita gente para conversar, deve ter toda uma historinha muito bonitinha. Aí vocês sabem como a gente é, né? A gente é desse jeitinho errado, que não conversa? História muitas vezes é o que menos me importa. Tem vários plan, São vários planetas, pode ser também, né? Legal, legal. Estamos quase no observatório. Muito bem. Estamos dentro do observatório. Agora, onde obter os códigos? ver o mapa. Putz, que legal. Um sistema solar aí para ser explorado. Xereta. Recanto é lenhoso. Profundezas do gigante. Gêmeos da ampulheta. Ah, tem um cara aqui. Talvez ele saiba os códigos. Aqui está você. Acabei de fazer as observações prévias e o... as condições de voo estão boas. Hora de tirar mais novo astronauta do chão. Pode lançamento. Bem, será que eu tenho que anotar? Vou voltar lá para a nave. O que é essa varada, fi? Como meio que está recapitulando tudo que se passou rapaz vou botar os códigos ah, é automático, não precisa decorar eu imaginava a nave como se fosse uma espécie de foguete, um rojão mas é um negócio mais engenhoso, apesar de ter umas partes de madeira <risos> Vamos lá. o traje, olha que legal. Pelo diário de bordo ou afivelar. Shift para decorar. Vamos lá. Ai minha nossa. Olha lá o nosso planetinha. Ah, agora ela... Ó, ali era a nossa vila Mas se for ver bem Tinha tudo um caminho Para outras partes Vamos para esse aqui É um pouco difícil se aproximar hein? É bem difícil. É bem difícil pular. Sair da nave para consertar faróis danificados. Equipamento. <risos> tá quebrando a nave. Beleza. Finalmente fizemos algo. Vamos o nosso planetinha tá, Arrumar uma nave Vamos ligar a lanterna Para explorar esse negócio Sinal não identificado próximo Árvores detectadas, tanque de oxigênio reabastecido Eu nem tinha reparado nisso <risos> Assar Açúcar marshmallow. é muito bom comer. Comemos um marshmallow. Vamos falar aqui com o Esker. Ei. Ei, é você? O controle interno me avisou que lançaria hoje. Quanto tempo não nos vemos? Faz um tempo que eu não vejo ninguém. Parece solitário aqui. Um pouco. Falo com você depois Esker. Vamos dar uma olhada aqui na residência do Esker, na lua. O Esker vive a base de marshmallow em lata. Várias crateras. A gente encontrou agora parece um.. umas ruínas. Que legal gente, muda a disposição do negócio Seja lá o que você faça Vamos colocar ali ó. Parece mais adequado Será que tem que ir ali? Não pode ter sido coincidência Vamos ver onde ele vai apontar O estava assinado. Acho que isso aqui é um planeta que está atrás desse do Sol. Se a gente for para uma dessas indicações, vendo ele está até piscando. Vamos lá, dar uma olhada aqui no satélite. Quem sabe ali, ó. Isso, era isso que eu queria saber para que lado que a gente tinha que olhar. Oh, oh. Não, não, não, não, tava brincando Vamos <risos> cair no sol <risos> Acho que acabou a aventura, caímos no sol Hum, será que a gente volta no tempo? Tempo que... Sempre que algo ruim acontece, pode ser que sim. Habilitar pouso automático, é isso que eu quero. Ah, no piloto automático. Muito melhor. O quê? descendo com muita força Deu certo é... é meio escuro A gente esqueceu de um pequeno detalhe <risos> Colocar a roupa de astronauta Não estou gostando muito desse piloto automático. Não. <risos> ah, Quebramos a nave. Nossa. Detecta... <risos> Detectada a fenda no casco. Meu Deus. Não sobrou nada da. <risos> ah, quebrou a nave, feio. Cadê o resto dela? Tem uns negócios ah. voando em volta Não Vou pousar conseguimos pousar Agora a gente coloca o traje né e opções de equipamento legal uí que legal esse planeta tem uns tornado no ar na água Olha, tem um carinho aqui, ó. Um astro, um dos astronautas. Matéria fantasma fica <risos> Matéria fantasma detectada Será que a gente morreu? Rapaz, morre muito fácil no espaço, hein? Beleza, a gente conseguiu se aproximar bem desse planeta Perfeito, vai ser aqui mesmo Antes de sair, vamos colocar a roupa. Já colocamos. O que será que é isso aqui? Não! Oh, entramos sem querer. Eles acham tipo uma nave dentro, tá bem quebrada. Colisão iminente, preparar para o impacto. Lançamento das cápsulas. Partida de hospedeiro jogou fora a tampa antes de antes de ler. É ah, nossa, tem, tem um buraco negro. O <risos> que está acontecendo, gente? Achei que a gente ia morrer instantaneamente. Tá, entramos dentro do buraco negro. Daram essas coisas, cara. Que louco! É meio difícil isso mexer. Bem-vindo à Estação Buraco Branco. Bom, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente brincou bastante no espaço, né? Fomos para diversos planetas, morremos muito, morremos demais. E... e no fim a gente chegou aqui nesta nave que fica girando, girando, girando. Deve ter algum puzzle aqui para. Pra se entender <risos> bom foi é um jogo divertido para quem curte explorar acho que vale a pena aí comprar também deve ter bastante diálogo Já muitos personagens se encontra bem bom menos 50 conto vantagem hein? assim pessoal a gente vai encerrando por aqui vocês gostaram aí de este jogo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania recomendações, se é um jogo indie E uma recomendação ao mesmo tempo Deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim Até o próximo vídeo, viva amizade!